Olá, meu nome é Leandro e hoje estou aqui para falar para vocês as coisas que eu queria fazer, só que as pessoas não me deixam por conta da minha deficiência física. E a primeira coisa que eu, Leandro, queria fazer era ter um trabalho, porque as empresas vivem dizendo que é, elas precisam de pessoas com deficiência, mas o que eu vejo nas empresas é que elas não acreditam nessas pessoas e elas só querem pessoas com deficiência Pra suprir uma cota E não por causa De conhecimento que ela pode ter Com essas pessoas E eu vejo que a maioria também É vaga de varejo, porque pôr Por uma vaga de varejo para pessoas deficientes E por que não? Explorar o conhecimento dela A segunda coisa que eu queria fazer mais Era sair mais para lugares que eu gosto Tipo uma uma casa de shows, um ba bar... Só que esses lugares não têm acessibilidade. Só que cada lugar que eu vou ter uma maldita escada ou não tem acessibilidade nenhuma. O que se torna quase impossível. E eu não sou o cara que sempre quer ajuda para subir um degrau, para fazer isso, aquilo. A gente tem independência. Aí depois as pessoas falam, ah, mas tu tem uma limitação. Será que eu tenho limitação? Os lugares são limitantes. Pense nisso. A terceira coisa que eu gostaria de fazer, só que as pessoas não deixam que eu faça por medo, é justamente cozinhar. Porque elas pensam o seguinte: deficiente na cozinha, fogo, é igual a cagada, e ele vai se queimar todo ou pior, vai botar fogo na casa. Eu não entendi isso lá de preocupação, mas eu acho que seria uma aventura. Seria muito ridículo chamar o bombeiro e dizer: Ó, oh, o gente botou fogo na casa porque ele. <risos> ele tentou cozinhar e não deu muito. Mais... A gente pode tentar, a gente pode tentar sem botar fogo na cozinha. Mas se você quiser botar fogo na cozinha, também a gente pode ver essa possibilidade. Só certifique-se que a tua casa tenha seguro, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É, compartilhe com todos e Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber as notificações Me segue lá no Instagram Arroba que Mas Estou sempre postando coisas legais Novas e motivadoras para vocês E até mais pessoal